Você nunca na sua vida poderia imaginar que a tal da aloe vera pudesse fazer isso. Veja agora o que, que acontece quando você usa babosa no seu dia a dia. Gente, olha só, a babosa é conhecida pelas ações anti-inflamatória e antioxidante e por estimular a formação de colágeno e também por auxiliar em tratamentos de psoríase, herpes e até acne. O que, que é colágeno? Onde vai colágeno? Na pele e no cabelo. Por isso que os antigos, né? Quem tem lá uma avó foi criada na roça, os antigos de Goiás, de Minas, ou quem, né, tem essa, essa planta em casa, ela tem uma flor muito bonita, roxinha, dependendo. Essa aqui é a tal da babosa, parece uma serra de tubarão martelo. Os dentes dele, né? Mas, enfim. Ela tem esses espinhozinhos do lado, tem que tomar cuidado. Não é tão forte assim, se você passa no sentido errado, mas você passa no sentido certo aí, você machuca. O que acontece? A babosa, por que ela tem esse nome? Porque ela baba, <risos> Ela baba e se você aperta aqui, ela tem uma, um fluido muito bom. Isso aqui estimula a produção de colágeno. Onde tem colágeno no corpo? Na pele, para ficar mais firmezinha, na unha, no cabelo. Então, o que, que o povo faz? Geralmente pega, passa uma faca, tira os espinhos do lado, Tira do outro, corta um pedaço, passa a faca, tira a pele em cima, tira embaixo. Aí essa babosa, você vai esfregando assim, não fica muito bonito de ver. Fica parecendo uma vaca que lambeu o cabelo, mas depois quem usa fala que hidrata perfeito. Você já usou babosa? Já usou? Deu resultado? Deu? <risos> eu tenho certeza que é difícil de tirar, porque eu já vi, acompanhei exemplos perto. E tirar a babosa, lavar, você passa a água, ela baba tanto que até a água escorre pelo cabelo e não impregna para não tirar a babosa, mas enfim. A babosa, ela tem essa, esse poder, esse potencial fitoterapicamente falando. O que é fitoterapicamente? É a palavra é muito grande. É fitoterapico né? é, eu, é eu usar a parte física da planta. Então eu estou aqui com a folha da babosa e né? eu vou aplicar ela no meu dia a dia, eu vou aplicar aquilo que a, a carne, né, a estrutura da planta, está me oferecendo de benefício químico, físico-químico da planta. Porém, o que muitas pessoas não sabem, se você já acompanha o canal há mais tempo, você deve saber, é que as plantas elas têm um poder, né, além do que apenas esse, do que a química possibilita para a gente. Então, a babosa, sim, é anti-inflamatório, é antioxidante, estimula a produção de colágeno, mas ela não faz só isso, ela tem uma energia oculta, que quando eu ativo essa energia da babosa, né, a fitoenergia dela, porque assim as plantas têm aura, as plantas têm esse, essa, essa energia oculta, é, ela me dá benefícios diferentes do que apenas esses fitoterápicos que eu falei para você. Então, o que, que a babosa ela pode fazer? Quando eu ativo a energia dela, o que, que ela faz? Ela ativa um campo energético né, capaz de estimular qualquer tipo de regeneração celular, não apenas na pele, no cabelo, nas unhas, né? Ela a favorece também, regenera a pele, tem ação anti-rugas, cicatriza ferimentos, reduz a possibilidade de câncer de pele, regenera a mente também e realiza mudanças no nosso pensamento, no pensamento do indivíduo. A babosa não só ela ajuda a gente a regenerar a pele e regenerar a nossa produção de colágeno, como também ajuda a gente a regenerar a qualidade dos nossos pensamentos. Por quê? Porque quando a gente tem um pensamento equilibrado, pensamento mais otimista, positivo, focado naquilo que dá resultado, focado naquilo que está alinhado com a nossa essência, a nossa vida faz assim, ó, destrava. Ela abre, tudo flui mais leve, tudo flui mais lindamente, na direção que a gente precisa ir. Então, o que, que você vai fazer né, para incluir essa energia da babosa? Existe uma técnica na fita energética que é chamada de bioplasmia. Bioplasmia, eu não indico muito fazer com a babosa, porque a bioplasmia indica que você passe a mão né? na babosa colhida e aplique uh, na energia, no ponto de dor que você quer. Do jeito que eu estou fazendo aqui, é até que dá, porque eu estou indo contra o sentido do espinho, tá? Mas tem muita gente né, que tem a pele mais sensível, pode se machucar, como a gente está fazendo esse vídeo aqui, e criança pode querer fazer também. Então a gente orienta que não seja bioplasmia, porque se a pessoa passa a mão no sentido errado, ela rasga toda a mão, né? Porque tem essa, esse espinho lateral dela. Então bioplasmia, se você quiser fazer no sentido uh, contra os espinhos, a favor do, do, do, da leveza do espinho, você pode fazer, você não vai se machucar, mas toma cuidado. O que, que a gente vai ensinar hoje? O que, que eu vou mostrar para vocês? Como fazer sachê de babosa. Ah, mas essa planta é toda melequenta, como é que você vai fazer sachê e vai colocar na trouxinha de pano? Bom, você pode usar a babosa in natura e pegar e cortar só a pontinha dela, você não precisa de muita planta para fazer o sachê. Tá dando para pegar aqui? É só essa pontinha aqui, ó. Você não precisa de muita. Você pode usar só a pontinha da babosa ou só o espinhozinho dela. Ou se você quiser, você pode ir numa loja de produtos naturais e encontrar babosa desidratada. É isso aqui, ó. É um pozinho, parece terra. Mas é babosa. Babosa desidratada. Então o povo seca e tritura. E a gente pode usar isso aqui, porque para a fitoenergética não precisa ter a planta ex exatamente verde, fresca do jeito que eu estou mostrando aqui. A gente pode ter uma amostra do DNA da planta no formato desidratado, da mesma maneira que eu tenho chá de camomila desidratada, eu posso fazer um chá de camomila fresca, colher a florzinha, botar ali para abafar, fazer o chá e beber, entendeu? Porque tudo é camomila, da mesma maneira que isso aqui é babosa, aqui também tem babosa. Então, por praticidade, eu vou usar a babosa desidratada para fazer o sachê, vou colocar isso aqui para o lado que eu não vou usar. O que, que você precisa para o sachê de babosa? Obviamente, babosa, né? Uh, o sachê é uma técnica que a gente faz, geralmente, para sete dias. Então, eu tenho é, tecido aqui tricolino, que a Nath cortou com todo o amor e cuidado do coração dela. Né, Nath? Essa Nath é uma querida. Então, olha só, tem tricolino e também tem elástico. Esse daqui é elástico de silicone, que você já deve ter visto eu fazer sachê aqui. Ele é bem flexível, ó. então ele estica bastante. Isso aqui dá facilidade na hora que for amarrar o sachê. É muito difícil fazer sachê. Você pega aquela unidade universal tibetana, que é uma pitada, colocou aqui no sachê, né? no paninho cortado. O que, que você vai fazer? Unir as extremidades opostas. Então a parte da frente com a de trás. Vou levantar. Levantei, não sei. Beleza? A babosa tá aqui, vou segurar ela aqui. Agora, essa parte aqui eu dobro pra frente e a outra eu dobro pra trás. Aqui eu dobrei pra trás, eu vou dobrar pra trás de novo. E aqui eu dobrei pra frente, eu vou dobrar pra frente de novo. Ficou esse cabelinho pra cima aqui, né? Tá pegando aqui. Pra facilitar, eu poderia muito bem já querer amarrar o sachê aqui, ó. Só que tem esse cabelinho pra cima, né? E ele atrapalha. O que, que eu vou fazer então? Eu vou pegar e virar, então, segurei aqui, virei e agora tem só aqui, ó, a babosa continua aqui, o cabelinho está escondido no meu dedo, e agora sim eu consigo amarrar o sachê de uma forma mais prática. Então, passei o elástico, cruza, passa por cima, cruza, passa, cruza, e daí você faz o sachê. Você vai ver que é bem simples, bem natural, bem fácil, e daí tá aí, sachê de babosa. Esse cabelinho que eu costumo cortar, o topetinho do, do sachê. E tá lá. Só cuida para cortar em cima, pra cima do elástico, né? Não corta pra baixo, senão vai desfazer o sachê. Pronto, tá feito um sachê aqui. O que, que você vai fazer? Vai fazer sete desses daqui, ó. Então você vai fazer sete. Eu fiz um. Você faz mais seis. Fez o sachê? você vai usar um por dia durante sete dias lembra de energizar o sachê através do verde prata verde prata verde prata verde prata até ele ativar direitinho você usar o sachê vai te garantir que você tem uma qualidade melhor de pensamentos uma qualidade melhor de sentimentos e emoções que vão destravar a sua vida para que ela seja mais feliz saudável e próspera além disso quero te quebrar a crença de que se você não passar babosa no seu corpo, não usar o fluido dela direto na pele, né? Se você não fizer isso, você não vai ter o resultado. Mentira, balela. Como aqui tem babosa, não necessariamente você precisa do fluido da babosa, da barba da babosa, para poder essa pele ser cicatrizada, ser estimulada. Não. Com a energia que está aqui, depois que você estimular, né, depois que você ativar esse composto, essa planta desidratada, você vai colocar ou no sutiã, se você usa, ou no bolso da calça, se você usa a calça, né, no bolso, lateral, mas você precisa carregar esse sachê contigo durante sete dias, durante um dia. A cada, a cada dia você vai trocando. Então hoje eu vou uh, usar esse sachê, amanhã eu jogo esse fora, pego mais um. Aí depois de manhã eu jogo o de amanhã fora e pego mais outro, e assim vai até usar o set. Então usar o sachê de babosa vai te colocar em contato com essa energia dela, tudo aquilo que eu te falei que ela faz, para você né, ter uma vida mais equilibrado e ter um corpo físico mais potente na produção de colágeno, tá bem? Espero que você use, se usar, coloca aqui embaixo se usou e é que resultado teve. Um beijo no seu coração, muita luz e até o nosso próximo vídeo.